Eu queria explorar com vocês hoje O terror Primeiramente a gente vai começar com os espaços liminais E depois Depois vem o verdadeiro terror Pra quem não sabe As backrooms São as antessalas Basicamente São universos paralelos se você acredita nesse tipo de coisa. Não, e basicamente a bom. história desse... Dessas backrooms onde pessoas que desaparecem de pessoas que estão tipo, no dia a dia, você... Você tá lá, no seu dia a dia normal. <risos> e... Você do nada se encontra nessas salas, tá ligado? O... Aí você tem os níveis das backrooms. Alguns são seguros, outros não. E você tem ainda as antissalas. Que são basicamente, tipo, locais nesses níveis. Que tem características específicas Eu não sei se vocês já viram esse tipo de coisa Eu já sei disso, foi em um Creepypasta Basicamente, live de Creepypasta E tem algumas, que são basicamente Espaços liminais Aí tem tipo, isso é feito pela comunidade, tá ligado? Qualquer pessoa pode, tipo, contribuir ao seu... Ah, minha querida Aí, tipo Se você olhar Pera aí Cadê a caceta do Link na achando jato puta? Não é link não, cacete, é... Não é link não, cacete, é no perfil, só você abrir o perfil. São basicamente antissalas, tá ligado? Aí todas as antissalas têm os seus... Ó, oh, tá ligado? E tem algumas entidades também nas antissalas, eu não sei se vocês já tipo, viram, mas tem tipo um sorriso, tipo um negócio macabro. Tem... tem um que te persegue se você tiver, se você tiver tipo com luz, um negócio assim. Então você tem que evitar lugares muito claros, mas você também não pode ficar no escuro, tá ligado? É meio que tipo uma corda-bamba, você não pode ir nem para um lugar muito escuro, nem pra um lugar muito claro, tá ligado? E é sempre nessa vibe tipo, é sempre nessa vibe meio tipo VHS, tá ligado? Que eu acho que... Eu acho muito do caralho, porque adiciona pra cacete e... Eu tô deixando aqui 100% ASMR pra, pra gente sentir o, o clima, tá ligado? Vai ser difícil assistir hoje porque eu tenho medo. Oh, meu. não precisa ter medo. Esse é um bagulho que eu acho muito tenso, velho Essas salas, tipo, de hotel. Tem um que são várias janelas. Tem um que é, tipo... É um interior de um hotel, mas o meio é aberto. E tem, tipo, umas janelas de dentro pra fora. E cada... Tem uma lore do cacete. Se você olhar aqui, tipo, tem uma wikizinha. Tem várias... Tem uma lore do caralho, pô. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui a lore. Vê, tem várias, Tem vários níveis. Vê, vê a cacetada de nível, velho. Tem vários níveis. Deixa eu... Deixa eu botar aqui pra vocês, pra gente ler no primeiro. Tem, tipo... Tem, tem várias... Tem zonas habitáveis, tá ligado? Tipo, com gente... Se liga, sa, saca o nível, saca o naipe, velho, saca o naipe. Cara, eu acho que, tipo, dava pra fazer... Isso dava pra ser um jogo do caralho, tá ligado? Um, um bagulho, tipo, gerado procedu proceduralmente, tá ligado? E, tipo, uns níveis assim, meio galpão, meio hotel, tá ligado? Que você tem que, tipo, ficar evitando o lugar muito claro, mas também lugar muito escuro. Se ligando pelo som, tá ligado? Esse daqui é um dos mais de boas, tá ligado? Esse daqui é, tipo, é a área que... Que, que é habitável. Então, tipo, tá ligado? Tem aqui. Tem, tem toda a descriçãozinha. Tem aqui seguro. É, entidades mínimas, tá ligado? Nenhum é 100% seguro, né? Porque são espaços... Mas tem, por exemplo... Deixa eu ver se eu não... Eu não lembro qual é o... Qual é necessariamente a sala. Tem vários estilos esse negócio. Tem um que é meio cartoonizado mas tem um que são as janelas. Que é um bagulho tenso do caralho, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro qual é a das janelas, mas... Tem um, que é, tem um que é tenso pra caralho, velho. O galpão. O nível 20 parece ser um dos, dos níveis mais é, iniciais da negócio. É meio um galpão localizado mais ou menos 200 a 300 km no total. A maioria das, das salas são de 30 metros de, de espaço com 10 metros de comprimento. Com corredores de 10 metros de comprimento. O louco, velho. Tipo, e, e eu não sei se a gente vai ver, eu não sei qual desses vídeos mostra, mas tipo um lugar muito claro assim atrairia entidades, tá ligado? Mas também um lugar escuro você não sabe o que é que tem, tá ligado? Tá ligado? Esse cara agora tá na área bem clara, então tipo tá ligado? Tem jogo, tem jogo, mas os jogos que eu vi são uma merda, eu não vi nenhum jogo bom. Eu dei uma olhada nos jogos que tem, mas são bem merdas. Alguém, alguém decente precisa sabe? precisa pegar e fazer um jogo dessa porra. Essa porra, desse barulho no meu ouvido aí. Essa área é fechada? Não, tem um corredor. Fluente na do lingo. Vai começar, boy. Não é Essa? E depois, depois disso, tem uma segunda parte dessa live. A segunda parte surpresa, boy. Vocês não estão prontos pra segunda parte surpresa. Ali é onde o terror vai começar de verdade, parceiro. Ali é onde você vai agarrar sua cadeira e ficar se tremendo, boy. Você é louco, velho. Segunda parte, sim. Tem uma segunda parte, boy. A segunda parte é tensa. Será que esse aí ele vai encontrar alguma entidade nessa porra? Sangue de Cristo aí tá bom, Cara, eu acho muito tenso, velho. Porque é uma área infinita. Parece um corredor. Mas isso é enorme. Isso é tipo. Foda-se, eu vou mandar um bocado de coisa pra te dar cagaço. <risos> Boa sorte tentando. Agonia do caralho. Essa porra, essa porra é tensa, velho. É engraçado. E, e uh, tipo, a, a estética. Tipo, você não. Você, é uma sala, tá ligado? Se isso tivesse qualquer outra coisa, não daria tão medo. Mas por não ter nada. Ih, fodeu. Ih, se fodeu isso daí. Ih, isso daí se fodeu. Olha aí, ó. Essa, essa, se eu não me engano, essa é aquela zona que eu falei. Essa daí parece que é mais habitável, mas eu não sei. Que a qualquer momento vai aparecer alguma coisa aí Tem certas entidades, tem um que é um sorriso Tem um que é uma, uma Um inseto que, tipo O inseto é o que é, atra é atraído pela luz O sorriso, eu não lembro Se ele é Se ele é necessariamente Hostil, porque nem toda Entidade é hostil Tem entidade que não é hostil e tem entidade que é hostil Tá ligado? Que vai, tipo, se você se for, Pega pego tá fodido A porra, viado Ó, oh, é o sorriso. Tu viu, tu viu, tu viu? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Ó oh, o sorriso. Essa porra aqui tá parece que tá em todas as entidades, em todos os níveis, parece que tem essa entidade, velho. Aí corre, velho. Que foi que porra foi aquela? Come, come here. Isso parece um escritório. Tá ligado que aquela outra parece um hotel e aquela, e essa daí parece um escritório, tá ligado? Né? A ah, porra ah, Se fudeu Caralho, se fudeu demais, boy Merda é essa, véi Tá ligado? Eu não consigo ter medo dessas merdas Que essas porra só me faz rir, véi Mas esse é o do Cane Pixel, pô Não, esse é o do negócio Mas eu, tô, eu tenho uma playlist também do Cane Pixel, pô tem um também. Eu também tô com a playlist do Cane Pixar, velho tem, tem duas playlists. Tem duas playlists e não é a parte 2, não. Barulho do caralho, velho, Pera aí. porra é essa, velho, Tá renderizando a imagem. Ó, oh, esse não tem luz. Esse daí tá meio quebrado. Que porra é essa? Eu acho massa aqui. Isso é uma vibe meio VHS, velho. Eu, eu pago pau pra, pra estética anos 90. Pera aí. Que porra foi aquela? Aqui foi outro vídeo, velho. Não dá nem pra olhar, os detalhes são muito rápidos sem pausar. Será que tem alguém aí? Será que tem? Mano, o um corredor me dá muita agonia, velho. Um corredor escuro assim dá muita agonia, velho. Esse barulho de luz com eletricidade vai estourar uma luz dessa e apagar tudo que aposta quanto. WTF, doido? É isso que eu acho massa dos espaços liminais, tá ligado? Eles podem, tipo, não necessariamente, tipo... Tá ligado? Você pode pegar a direita e andar em círculos e do nada ter, tipo, um espaço, tá ligado? Você não sabe mais de onde você veio. que esses lugares são tão familiares? Né, velho? Esses lugares são muito familiares. Tipo, você olha assim e você pensa, caralho, eu já vi um lugar desse tipo, tá ligado? É isso que dá medo, velho. Essa é a minha sensação de, tipo, de familiaridade, tá ligado? WTF doido? Ah, bom. Agora fudeu, boy. Se fudeu. Tomou no cu, boy. Ih, tomou no cu. Que porra é essa? Tomou no cu pra caralho, velho. louco, velho. O negócio mudou do nada. Mas é a mesma sala que ele tava antes. Backroom são esses, boy. É um espaço aberto, tem vento. Onde que esse cara tá, velho? Ah não, velho, vai tomar no cu, doido. De novo nessa merda, velho. Tomar no cu, doido. Essa porra desses esses hotel do abandonado do inferno, velho. Negócio do capeta, tá doido. Esses um estacionamento. Porra, foi essa, velho? Um carro? Que merda é essa, velho? Tô vendo essa porra, doido. Ó, oh, uma, uma parada importante também da, das. Uma parada importante também das. Das. Dos espaços liminares. é que você pode encontrar coisa tipo, tá ligado? Alimento, tá ligado? Um dos... Tem uns níveis que são as pool rooms. Eu não sei se vocês conhecem. Mas... Tem as pool rooms. Que é um bagulho muito tenso, velho Se liga, se liga, se liga. Deixa eu... Deixa eu achar aqui, peraí. É é Mas... Tem... Ma... Sim! Sim! Sim, sim, sim. <risos> Mas se preocupa, não. A parte... Essa é a parte que dá menos medo. A gente ainda não chegou na parte do... Na parte que realmente dá medo. Essa, essa daqui é engraçado. É interessante. Porque essa daí não tem monstro. Pelo menos não na parte. Filha da puta, velho. Eu odeio esse barulho. Pra quem foi o filha da puta, velho? Que, que pegou a porra do, do, do Rizin Carol, de merda! <risos> eu odeio. Cara, eu não tomo susto no grito, velho. Mas essa porra desse toquezinho da, da porta me dá muito medo, velho. Porque é, é sutil véio, demais, velho. Essa água não é potável, by the way. Essa água aqui, ela, ela tem doença. Esse é o problema desse nível. Você tem que achar uma área, basicamente, que, tipo, seja segura e não tenha essa água. Porque essa água daí... Que bizarro, velho. Vocês nunca foram... Vocês já viram um parque aquático, velho? Que é, tipo, uma área mais ou menos assim. Que é, tipo, uma piscinona, tipo, enorme. E tem umas áreas dessa, velho. Eu já vi uns parques aquáticos que é mais ou menos nessa vibe, doido. Mas nunca tão alagado assim, velho. Parece uma sala que foi alagada, não parece uma piscina. Mas esses azulejos são de piscina, tá ligado? Não dá pra beber essa água, não. Não dá pra beber essa água, não dá pra beber essa água, chat. Essa porra desse SMR de merda, velho. E é engraçado que essas janelas não são janelas, por sinal. Vocês podem estar achando, ah, que o cara não sai pela janela? Essas janelas levem, levam a outros níveis... Então, às vezes, você não sabe, tipo, se você vai dar num nível que é seguro ou não, tá ligado? Esse barulho de VHS, filha da puta do caralho, velho. Arrombado de merda! Ficou um pouco baixo de aumentar essa porra. Os arrombados do caralho voltando voltando grito. Porra, desse zonido de merda do caralho, velho. Nem fu mas nem fudendo, boy. Parceiro, eu preferia morrer no claro do que entrar no escuro daquele, boy. Olha essa merda, velho. Olha essa porra dessa piscina, boy. Essa areazinha minúscula pra você... Mas nem fudendo, parceiro. Mas nem fudendo, boy. Mas nem fudendo, boy. Vai ter alguma coisa perseguindo ele? Tem alguma coisa perseguindo esse cara? Não? Ou alguma coisa assim? Eu fui tá asmático, hein, pai? Ah, eu não posso ter o vídeo, não. Bizarro. Se liga, vamos, vamos botar pra outra. Essa é a, essa é a playlist do, do carinha que os carinhas estavam falando. Essa é a Backrooms, não. Essa é a Backrooms aqui. Essa é a do king Pixel. Essa é a do king Pixel, aqui. Essa é a, entre aspas, original, tá ligado? Vamos tomar um gole da coquinha aqui. Ó, oh, esse é mais ou menos como você entra, acaba caindo nas backrooms, tá ligado? Ei, tinha, obrigado pelo follow. Os caras tão lá de boa, tá ligado? Tão gravando um bagulho, tipo, de boa, tá ligado? E aí, do nada, tipo. Ah, tomando um gole aqui. Tá ligado? Essa é a prequel, tá ligado? Dos, dos caras que. Tá ligado? Desaparecem e do nada. Se encontram nessas áreas, tá ligado? Você <risos> vai jogar. Uh, eu não vi muitos jogos bons, velho uh, Dá uma olhada. Uh, pra, pra, pra vocês, para vocês, vocês vão me dizer. Backrooms Game. Olha esses jogos, véi. Os únicos jogos que tem são mó merda, véi. Não acredito olha esses jogos feitos na Unity aí. Olha, de olha essa iluminaçãozinha feita de, de, de Unity, velho Eu sim, não, sim, sim. Não, não, vai, não. Não foi muito minha vibe, não, velho não acredito que vou ter que ser a patrocinadora dos efeitos de terror. Tá foda, velho. O, o chat não contribui muito, não. Eu achei mó merda esse jogo, velho. Por isso que eu tava querendo ver o, as, as, as, as coisas. Eu ia ir com Deus na hora, mas nem fudendo, boy. Eu preferia morrer no claro do que, do que ver nessa merda, velho. Que merda, velho. É, os jogos que... É to... isso que eu tô dizendo. Isso é um conceito de jogo do caralho, boy. Eu quero que alguém pegue Unreal Engine, tá ligado? E faça, tipo, um jogo foda com essa merda, tá ligado? Mas os jogos que tem agora tão mó bosta. Os jogos que tem agora estão mó bosta. Alguns renders foram feitos na Unreal, mas só os vídeos mesmo. Nunca teve nenhum jogo ainda. Porra, velho aquela, velho. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? viram, né, boy? Hello? olha, olha, olha. Olha! olha. The Só queria um outlast Mas todo mundo já jogou outlast, cara Não é surpresa pra ninguém Eu gosto de coisa inédita oh. na minha live, véi Porra essa. Não, nem fudendo que esse boy vai entrar nesse espacinho de, de, de, de meio centímetro que tem aberto aí, não Não, boy É pedir pra morrer, boy Essas paredes vai fechar nele, velho. Tá escuro. Maria. Ai, que agonia, velho. Toda vez que alguém bota essa merda desse toque, toque, toque, velho. <risos> ah, chega a dar arrepio, velho. Oh. Carolzinha de merda, velho. Quando ela bota essa porra. Eu quero que vocês estejam. Ei, ei, ei, ei. sem cheater aqui, velho. Vocês têm que assistir essa merda comigo de fone também, boy. Não é pra assistir essa porra aqui no... na sala com tudo claro, tocando Peppa Pig do lado, não, boy. Pega a porra do fone de ouvido e assiste junto comigo, boy. Ixi Maria, chega arrepiou tudo aqui nessa merda, velho. Faz uma live de terror. Isso é uma live de terror, caralho. Porra, é essa, velho? Se quadrado do nada... Não, ele não entrou nessa porra, não, velho. Minha terapia depois dessa live. Ah, relaxa, a terapia vem depois, bebê. Ah, vocês estão achando isso? Vocês estão com medinho agora? Se preocupa, não, bebê. Se preocupa, não. A terapia, o, o trauma psicológico vem depois, boy. Tô de fone no quarto escuro. <risos> Maluco, altas fomeiras. Essa porra, meu irmão. Tá fudido, boy. Tá fudido demais esse cara, doido. Tô louco. Can anybody hear me? Isso, grita, grita, graça, Chama todo oh, mundo, meu velho Isso, isso, maravilha, velho Essa porra dessa sala escura do caralho, velho Eu não sei o que é pior, velho, a sala escura ou a sala clara, e a sala clara traz os monstros, velho, mas a sala escura, o meu velho Só Deus sabe, tá ligado? Meu fone tá sem bateria Aí desculpa. Aí, ah, meu sem bateria. Aham, uhum. aham, uhum. uhum. é aquela seta ali. Boy, boy. Tava apoiado na janela de frente para o quintal e naquela cena da piscina eu tava longe. Aí. Cala boca. Boys, não é ideia não, boy. Isso não é ideia não, boys. Não é ideia não, parceiro. Ó oh, a batidinha da porta vindo e em. Vai se Carol. Para com isso. Me dá agonia. O, o grito me assusta muito menos do que a batidinha na porta, velho. A batidinha, na. Porra, é essa, velho. Se foram de outras pessoas que, que foram para as back rooms, tá ligado? Don't. Don't o quê? Don't move, stay still. Ah, delícia, se fudeu. No, não, não velho. Não dá pra levar essa merda sério. É por isso que eu tô dizendo, velho. Alguém competente... Véio. Olha esse stickman. Olha esse stickman, velho. Não, não. Não dá pra levar essa merda séria velho. É por isso que a tá, pessoa fica... É, que por que você não, me assusta, não se assusta, velho. Olha essa porra, doido. Esse stickman do caralho, velho. Oh, meu Deus. Tem um stickman atrás de mim. Stickman, barulho alto. Muito bom, maravilha. Só tá doendo, incomodando meus ouvidos. Esse stickman, esse barulho alto, velho. Não, velho, o stickman quebrou minha imersão, velho. Eu tava. É isso que eu tô dizendo. Eu acho uma merda, velho. Eu acho uma merda. Véio, porque eu tava numa vibe, tá ligado? Eu tava tenso, caralho, que porra é essa, velho. Aí do lado do stickman, velho. Vai te tomar no cu, doido. Vai se fuder nessa porra, velho. É um chupacu. É um chupacu, velho. Eu teria mais medo do chupacu do que do Stickman, velho. Eu tô surpreso que não fizeram um jogo ainda do chupacu, velho. Eita, que delícia, velho. Essas salas infinitas, velho. Ô, oh, delícia. Isso, pula no buraco, velho. Aceita logo a morte. Poxa, gente, agora é um quarto de hotel essa porra. Oxe, cadê o Chupacu, véi? Chupacu no... Chupacu no... Oxe, a gente virou um, virou... Olha, olha! Isso é que eu acho, velho. A vibe da, da, da... das salas são muito diferentes, tá ligado? Aquela era mais tipo um escritório, uma coisa assim. Essa daí é mais um hotel. Ah, só de soprar é a do microfone, filho da puta. O Chupacu... Chupacu não pulou no buraco, velho. Nossa, perdi a imersão, velho. Como é que o chupa. Quem foi que acendeu a luz, filha da puta? <risos> ok, ok. Posso quebrar a imersão um pouquinho? Sabe o que essa porra me lembrou? Essa porra me lembrou isso, velho. Isso me lembrou isso, velho. Eu liguei antes, mas Você me lembrou isso, velho. Eu não consigo ter medo dessas merda, velho. Vai tomar no cu, doido. Essas merda, velho. Vai tomar no cu, doido. Que merda do caralho, velho. Filha da puta. Filha da puta achando que tá brincando. Pô, se fosse a mãe dele ia reclamar. Porra, essa é essa janela, velho. Olha, essa é a sala que eu falei. Tá vendo? Olha, olha, olha, olha, olha, Essa é a parte das janelas que eu falei. Isso é o. Isso é o. A sub. A antes. a o subespaço. Tá ligado? Tá vendo que é um, é um lugar como se fosse aberto com as janelas pro lado de. Tá ligado aqueles hotéis que são em forma de O? Que são um cilindro e tipo. Tem umas janelas que viram pra dentro e embaixo tem um jardim. É mais ou menos isso, mas não acaba nem pra cima nem pra baixo. Olha, olha, olha. Olha que merda, velho Só que cada janela dessa é um subespaço diferente. Então, tipo, você não tem pra onde fugir. Porque não tem nada levando pra fora. Olha que bizarro, velho É como se fosse uma, um hotel de dentro pra fora, velho Do nada um galpão de lixo, velho Danilo arregou, velho. Danilo arregou. Tá sumido, Tem um asmático na porra daquele galpão, velho. Tomar no cu. Ê, delícia. A câmera tá... a câmera tá indo com Deus, já. Ah, tomando aqui um fique porra é essa, velho? Ih, rapaz, tá fudido, boy. Vai, que loucura, velho. O bagulho é aí. Agora, do nada, um escritório, velho. Que porra é essa? Eu não tenho... Aí você tá dizendo, ah, porque ele não olha dentro dessas coisas? Eu, nem fudendo que eu ia abrir um bagulho desse, velho. E aí, velho. na hora, a resposta. E aí, né, XJ? Como é que você tá? Ah, tá. Saída de incêndio. Deve ser uma saída, sim. Confia. Deve ser uma saída de incêndio, sim. Confia, carai. Deve ser uma saída assim. Ah, vai! Vai tomar no cu, velho. Voltou pro começo, doido. Começo entre aspas, né? Abri a gaveta e um bicho desse querendo matar nós, mas nem fudendo, velho. Só que aí é que tá, você tem que pensar também. Um dos perigos de você tá estar num lugar desse tipo Boa noite, é basicamente você morrer desnutrido, tá ligado? Boa noite, E aí, é que você tá? Mas um dos perigos de você estar tá num lugar desse, velho, é você morrer desnutrido, tá ligado? Se você ficar parado, beleza, você não vai morrer pra nenhum monstro. Entre aspas. Mas você vai morrer de fome, tá ligado? Eu tô lembrando da porra do negócio do Bob Esponja, velho. O barulho é correndo. Não é ele que tá correndo. Tem é alguém correndo. Que alto pra caralho. Me dá mais agonia que não tem nem final nem começo. Isso é um, isso é um real, velho. Ah! <risos> Do nada, velho! E esses olhos vermelhos e os dentes pontudos. Filha da puta. Tomar no cu essa cadeira do... toque do inferno, velho. Araújo, filho da puta. <risos> essa merda. Porra, velho. O vídeo não dá medo, mas esse toque-toque do inferno, velho. Vai tomar no cu, doido. Ai, sinto isso nas minhas costas, doido. Com o meu fone de... ouvido, tô usando fone de ouvido, pô. Essa porra fica no meu... Como se fosse aqui em casa, velho. A cadeira foi de fuder, véi. Oh. <risos> do nada, uma cadeira, velho. Obrigado, Araújo. Eu... Que porra de barulho é esse, velho? Porra de barulho é esse, velho. Ó, o chupacu. Que porra de stickman é esse, velho? Ó, o chupacu do Boy, não virar não dá as costas pro chupacu, boy. O chupacu vai aparecer atrás. Coisa óbvia do caralho, velho. Cara, deu as costas pro Cu, boy. Eita, porra, se fodeu. Tá isso que eu digo, velho? Você não sabe se, tipo, o próximo espaço que você vai aparecer... Vai ser seguro. Esse aí se fodeu. <risos> Apareceu no meio do céu, velho. É normal entre aspas é normal né isso é só a câmera ele tá lá ainda a porra do cara deu as costas pro Chupacu velho você mostrar o cu pro Chupacu tá fudido, boy